Podemos começar? Tá bom. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Uma, uma alegria estar aqui com todos para essa primeira coletiva aqui. Espero que seja a primeira de muitas. E, além das conversas individuais com todos vocês, que eu gostaria de passar a ter, que já tive, em alguns casos, brevemente, que gostaria de, de desenvolver, evidentemente. Bom, nossa ideia seria falar, basicamente, de Venezuela. E eu queria começar mencionando o seguinte... É... Nós, há um mês e dois dias atrás, até o dia 31 de dezembro, acho que ninguém imaginaria que estivéssemos hoje na situação em que estamos em relação à Venezuela com uma perspectiva concreta de redemocratização da Venezuela e fim da ditadura madura. Há um mês e pouco atrás situação na Venezuela, pelo que nos escrevem os próprios amigos venezuelanos, por exemplo, o presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, legítimo, o Miguel Ángel Martín, ele caracterizava a situação na Venezuela como uma situação de tristeza, desespero e raiva, né? Eles que venezuelanos se resumiam a essas três eh, atitudes, eh, até muito recentemente uh, atrás. Uh, sem nenhuma luz no horizonte, conformismo, essa era a atitude que prevalecia, eu acho que nas chancelarias dos países uh, vizinhos, era a atitude que prevalecia, imagino, no, entre os analistas, entre os órgãos de imprensa, de que a, a situação na Venezuela era, por muito reconhecida como uh, completamente lamentável, inaceitável, mas não, não havia perspectiva de mudança. Bem, é, hoje nós temos realmente, então, a perspectiva é, concreta de ver a Venezuela livre de uma terrível tirania esquerdista. É, o que, que mudou nesse, nesses 32 dias? É, mudou o Brasil, fundamentalmente. É, a mudança no cenário foi o Brasil, foi a assunção do governo Bolsonaro, é, com a atitude de contribuir dentro das nossas possibilidades, de maneira mais decisiva e incisiva possível, pela democracia e pela liberdade na Venezuela. No dia 4 de janeiro, nós participamos de uma reunião do Grupo de Lima, em Lima, no Peru, onde o Brasil levou a, a proposta de, na declaração do Grupo de Lima, exigir que Nicolás Maduro, no dia 10 de janeiro, quando começaria um novo mandato presidencial dele obtido de maneira fraudulenta, em eleições completamente é, fraudadas, completamente espúrias, exigir que ele não assumisse o poder nesse novo mandato. É, é, isso foi é, considerado, não por nós, mas por todos os atores envolvidos, como uma grande mudança é, no cenário que é, começou a... É, trazer novos fatos e novas perspectivas, novas eh, esperanças, até mesmo, de, de mudança na Venezuela. Pouco depois, nós organizamos aqui em Brasília uma reunião com as principais lideranças das forças democráticas da Venezuela, eh, o presidente e vários magistrados do Tribunal Supremo de Justiça eh, Legítimo da Venezuela e representantes da OEA, além da presença de representantes de outros países do Grupo de Lima, basicamente para criar um espaço de articulação entre eh, essas lideranças políticas venezuelanas. E eh, foi eh, a primeira vez que eles tiveram esse espaço, depois de muito tempo, eh, e daqui se gerou, com o nosso incentivo, mas basicamente por um processo dos próprios venezuelanos, um, uh, um consenso muito firme no sentido de que é, era necessário apoiar e, é, e estimular o, então, presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Juan Guaidó, que assumisse efetivamente a presidência interina do país é, em conformidade com o que já havia anunciado que faria. Né? O Brasil já tinha também emitido notas, é, saudando a, a, a disponibilidade de Guaidó de assumir, mas ele ainda não havia assumido efetivamente, e uh, as forças democráticas, então, nesse dia em que nós nos reunimos aqui, uh, consolidaram, digamos, essa essa posição. Uh, e, bom, um pouco depois, uh, veio a, houve a convocação de, de grandes manifestações populares para o dia 23 de janeiro, e, nesse dia 23 de janeiro, o presidente da Assembleia Nacional, Guaidó, se declarou efetivamente presidente encarregado, que né, é o termo usado na Constituição venezuelana, de acordo com os ditames que tinham sido exarados pelo Tribunal Supremo de Justiça. E isso abriu, então, finalmente, esse novo, esse novo panorama e que nós nos encontramos, onde Maduro é um presidente já reconhecido como ilegítimo, não é mais presidente da Venezuela, e onde há um presidente legítimo, de acordo com a Constituição, um presidente interino ou um encarregado, como se chame, né, que, pela Constituição, está é, é, a cargo do país e é, a cargo do processo de transição, que culminará numa é, numa eleição, evidentemente, democrática, sob supervisão internacional. É, e essa nova situação foi reconhecida já por inúmeros países. O Brasil foi um dos primeiros a, a reconhecer a nova situação e oferecemos o, o nosso apoio. Obrigado. Né. É, enfim, a situação ainda é, enfim, é não, não está definida inteiramente a favor da, da democracia. É preciso continuar é, trabalhando é, intensamente é, por parte da comunidade internacional e, evidentemente, sobretudo, os próprios venezuelanos, para consolidar é, essa, essa esperança de democracia nascente na Venezuela. É, mas eu acho fundamental mencionar que já é, temos um panorama onde... Nós estamos conseguindo mudar a realidade em um país vizinho, um país importante, um país traumatizado por décadas de tirania, de ditadura, de fome, de miséria, conseguindo ajudar a mudar essa realidade por meio da ação diplomática, né? é, contrariamente ao que se, se imaginava. Eu trabalhei durante dois anos com temas de Venezuela, a partir da minha experiência no, no departamento que cuida da, da OEA, é, aqui no, no Itamaraty, e muitas vezes eu vi que era impossível qualquer mudança na Venezuela, é, a partir simplesmente da, da diplomacia. Muitas vezes ouvi que é, o único a fazer era continuar com vagos apelos ao diálogo, que nunca eram cumpridos ou que serviam é, de subterfúgio para a manutenção da, da ditadura no poder. Ouvi muito isso e é, acho que muita gente acreditava que não era possível fazer nada. E tenho certeza que nós estamos provando que, sim, é possível fazer muita coisa. E ainda precisamos, evidentemente, fazer é, muita coisa para é, para realmente ajudar o nosso povo irmão da Venezuela a, a recuperar a, a democracia. Portanto, isso tem tudo a ver com a determinação do presidente Jair Bolsonaro, determinação que ele já expressou várias vezes, de promover a liberdade, de promover a democracia na região e em todo mundo, É preciso exaltar, acima de tudo, também a coragem dos venezuelanos, das lideranças e dos venezuelanos comuns que resistem tanto lá quanto no exílio a um regime brutal, a um regime que submete o seu próprio povo às piores humilhações. O papel, evidentemente, é é deles. Né, de, de construir a, a transição, mas o Brasil e outros membros da comunidade internacional continua pronto a, a favorecer esse processo eh, na linha com que nós temos, eh, temos feito. Né. Ah, é, a, a situação que reinava antes, é, é preciso que se diga, porque não é um processo é, normal que estava acontecendo na Venezuela, não é simplesmente uma... É um regime autoritário que, de repente, é, começa a sofrer uma crise. Não. É, as próprias lideranças democráticas na Venezuela nos, nos dizem, nos disseram, é, três coisas muito importantes sobre a, a situação anterior, da qual nós estamos, se tudo der certo, nos livrando. Primeiro, de que era uma situação de genocídio silencioso, né, de que havia uma política deliberada da, do regime maduro de... Fazer o povo passar fome, fazer o povo passar necessidade, negar tratamento médico, negar serviços públicos, para sujeitar o povo, para humilhar, para garantir o seu domínio sobre uma população é, é, submissa. É, segundo, que é, o regime não era um regime simplesmente nacional na Venezuela, era parte de um esquema é, internacional é, que, é, em determinado momento, é, imaginou que poderia ganhar o poder, talvez, sobre toda a América Latina. Né? É, ou seja, um, um esquema, como nós sabemos, gestado é, pelo Foro de São Paulo, que tinha seus planos é, de, de dominação continental é, muito estabelecidos. E, não, nós estamos dizendo isso, são lideranças democráticas da Venezuela que é, hoje reconhecem que o que estava se passando, e ainda tem sequelas na Venezuela, que precisam ser vencidas, era parte desse, desse esquema. Né? E, em terceiro lugar, novamente, coisa que é reconhecida pelas lideranças democráticas venezuelanas, o fato de que o regime era e é, é fortemente ligado, praticamente coincide com o crime organizado, coincide com o narcotráfico, coincide até mesmo com o terrorismo. Né? É, essa é a, é a situação que, que se descreve. Portanto, não é... Né, é aquele tipo de regime autoritário né, que muitas vezes se conhece, simplesmente negando eleições livres, simplesmente né, com um pouco menos de liberdade de expressão, não. Né, era, era parte de um esquema, é parte ainda, né, porque ainda não terminou, de um esquema é, horrível e, e, e nocivo, que ameaça não só aos próprios venezuelanos, mas a todos. Né. Então, é, por isso também é que nós estamos compenetrados da necessidade de tudo fazer para restabelecer a democracia na, na Venezuela. Isso é o que eu queria falar inicialmente. Gostaria de abrir para, para perguntas. Ministro Daniel Rittner, do Jornal Valor. É, algumas pontuações é, rapidamente. Primeiro, é, na reunião de segunda-feira do Grupo de Lima... É, Objetivamente, o Brasil vai colocar alguma medida nova de proposição para a análise do grupo? É, e, em segundo lugar, muito especialmente com relação à China e Rússia, que hoje dão um suporte muito importante para a manutenção do regime é, do Maduro. Existe a possibilidade de contemplar alguma conversa com esses governos para que, se aliem aos outros, aos outros membros do Ocidente em relação ao Maduro? Obrigado, Daniel. Bom, em relação à reunião do Grupo de Lima, realmente, onde eu participarei na próxima segunda-feira no Canadá, é, no momento, nós queremos ver como, é a, como vai ser a dinâmica da, da reunião, que, que ideias vão circular. Não temos especificamente uma proposta, nossa atitude basicamente é de é, continuar dando apoio máximo da, da comunidade internacional, com um grande destaque para o Grupo de Lima, as iniciativas de ao processo de transição democrática na Venezuela, examinar com cuidado também outras ideias que estão surgindo que né, de diálogo, de grupos de contato, que né, em alguns casos, talvez, dependendo de como se conceba, né, possam ser, ser úteis. Nós temos muito receio de que é, sirvam, como serviram no passado, para perpetuar é, a ditadura no poder. Mas isso também é algo que precisamos avaliar por é, parte do Grupo de Lima. Eu acho que haverá pessoas, representantes da União Europeia, nós queremos também discutir com eles para entender exatamente qual é a ideia da, é, da União Europeia, por exemplo. Bem, é, mas então acho que nesse, nesse tipo de reunião provavelmente surgirá, esperamos que emerja daí uma é, uma posição é, como sempre, novamente, firme do, do Grupo de Lima. Mas, em termos de proposta específica, nesse momento, eu não, eh, não teria algo específico. Bem, eh, em relação à China e Rússia, bom, o que a gente espera é que China e Rússia né, eh, vejam a realidade da Venezuela, né? enxerguem a realidade eh, do que foi feito pelo eh, regime Maduro eh, naquele país e que continuasse sendo feito se esse regime continuar, de alguma maneira, no poder. Então, eh, se houver uma disposição dessas ou de quaisquer outros países, de conversar com as pessoas que entendem a realidade no terreno, para que expliquem com toda a sinceridade, com toda a transparência, qual é a realidade, é, sim, evidentemente, é, nós, outros que conhecem melhor a realidade da Venezuela, estaríamos, estaríamos dispostos a mostrar: olha, a Venezuela é isso, né? a Venezuela de Maduro é isso, e é o que a Venezuela pode ser com uma transição democrática é aquilo. Né? Vocês têm certeza que vocês querem apoiar isso aqui? Bem, aqui seria isso. Obrigado. É, bom, boa tarde, Vladimir Neto, TV Globo. Eu a Folha de São Paulo hoje traz uma matéria dizendo da possibilidade do governo perdoar uma dívida é, com a Venezuela. Existe esse tipo de, de conversa? Isso é uma possibilidade? O governo pensa em fazer isso? E por outro lado, a gente tem alguma? Eles não têm? A gente tem uma dívida. Eles têm uma dívida? E eles, a gente tem uma dívida com eles também? Isso entraria na negociação? Obrigado, Vladimir. Na verdade, nós estamos propondo, a Maratita está, está propondo a, a, a Casa Civil, que a, a Casa Civil organize e crie um, um grupo é, interministerial é, para discutir os vários aspectos da da relação com a Venezuela nessa nova situação uh, um deles o aspecto financeiro das dívidas e tal além de uh, outros aspectos por exemplo de ajuda humanitária nós estamos sugerindo isso ainda não, não está formado mas na uh, CDES seria justamente de uh, reunir uh, todos os esforços de, de, das diferentes áreas que, que tem a ver com a Venezuela e aí essa questão da uh, do que fazer com a com a dívida seria certamente parte da, da discussão mas no momento ainda não não terminamos de de nos coordenar a respeito dessa dessa questão da, da dívida venezuelana. Boa tarde a todos. Renan Barbosa, da Gazeta do Povo. É, ministro, o senador Marco Rubio, dos Estados Unidos, publicou um artigo de opinião na CNN é, com uma proposta de uma plataforma por parte dos Estados Unidos de apoio muito forte ao Brasil. Eu gostaria de dizer se alguma coisa daquela plataforma já está sendo uh, discutida com o governo americano e da parte do Brasil, uh, além de lidar com a Venezuela, se o Brasil estaria disposto também, uh, reforçando a pergunta do colega, a uh, falar um pouco mais duro com a China e com a Rússia na questão da Venezuela e, mais do que isso, na América Latina. Obrigado. Obrigado, Renan. prazer te conhecer pessoalmente. Já falamos por telefone. É, sim, é, em relação a, ao artigo do senador Rubio, é, é um artigo que acho que tem ideias excelentes para, para a relação, que visivelmente reflete uma, uma visão muito positiva do que pode ser a relação Brasil-Estados Unidos. E, e várias coisas que estão ali, eu realmente, acho que podem ser é, ajudar muito a criar uma a base que a gente pretende criar para uma uma relação num patamar bastante mais mais elevado. Nós estamos conversando em vários níveis com com os americanos sobre né, essa intenção, desde o dia primeiro quando eu conversei aqui com o secretário de Estado, Mike Pompeo, e depois falou com o presidente também, desde o dia primeiro já estamos trabalhando em várias possibilidades, e hipóteses, para concretizar esse relacionamento mais elevado, mais produtivo, mais intenso, que nós pretendemos. E a as ideias, ainda mais de um senador tão proeminente, sobretudo em temas de América Latina, como Marco Rubio, certamente vão vão ajudar muito e poderão ser muito muito aproveitadas. E a questão, sim, pois é. Não, aí eu volto um pouco àquela questão, quer dizer, né, nós temos a situação onde esses dois países parecem apoiar o regime que nós já, e tantos outros países, consideramos ilegítimo e cujos problemas eu acabo de de mencionar aqui, os problemas, sobretudo os venezuelanos, estão vivendo na carne todos os dias. E, enfim, Então, acho que a, a contribuição nossa seria, se houvesse né, a disponibilidade por parte deles, como eu disse, de dialogar sobre a, a visão da realidade na Venezuela, né, independentemente de considerações geopolíticas, de interesse que possam ter ou não ter, né, mas mostrar a realidade de um povo que está realmente ameaçado desse genocídio silencioso que os próprios que está sendo submetido a esse genocídio silencioso, segundo as palavras dos próprios líderes democráticos eh, venezuelanos. Nós achamos que eh, né, esse, essa questão humana, né, do sofrimento humano, é algo que deveria transcender considerações geopolíticas. Obrigado. Boa tarde, ministro. Lisandra Paraguaçu, da Reuters. É, eu, o o vice-presidente Mourão tem falado continuamente que é preciso encontrar uma saída para o Maduro. Eu queria saber se ah, há uma conversa do governo brasileiro com alguém na Venezuela para tratar disso, para ver como se poderia fazer essa transição de, de regime. É, e também que outras, como é que o governo brasileiro planeja fazer chegar ajuda humanitária na Venezuela, se existe um diálogo, algum diálogo ainda com o governo Maduro, porque eles ainda controlam aeroportos, portos, entradas, fronteiras. São essas duas questões. Obrigado, Lisandro. Em relação à saída para o Maduro, claro, todos esperamos que enfim, a saída seja né, a porta da rua e, de alguma maneira. Né, é, e, enfim, uh, o Brasil não está envolvido diretamente em, em negociar ou formatar o que seria essa essa saída. Nós entendemos que isso é uma função para os venezuelanos, uma função para uh, uh, esse novo quadro democrático que está se formando em torno do, do presidente, uh, que está se consolidando em torno do presidente encarregado, Juan Guaidó. É claro que, se nos for pedido algum tipo de apoio, veremos o que é possível fazer, mas... Uh, Evidentemente, eu acho que todos coincidimos que a, a, o final da crise só virá quando houver uma substituição completa do é, do, do regime atual, inclusive com o seu líder, é, por, por um regime plenamente democrático, é, hoje através do, do presidente encarregado e, no seu momento, com, com o governo que será formado por eleições é, democráticas. É, essa questão logística de como fazer chegar ajuda ajuda é, realmente é muito importante. Isso é uma das coisas que nós gostaríamos de discutir nesse nesse grupo interministerial -minister, inter que o Tamaraty está propondo, é, porque isso envolve né, várias áreas, tanto aquelas que fariam é, ou intermediariam, digamos, as, as doações, etc., quanto aquelas que poderiam fazer efetivamente chegar. E é, eu espero que é, essa logística, uma vez resolvida não sofresse ou seja que a ajuda não fosse não tivesse seu trânsito na venezuela impedido é, por é, elementos ligados ao, ao regime é, de maduro ou seja que não fosse negado o, o acesso da, do seu próprio povo a enfim, medicamentos comida que estaria sendo fornecidos pela pela ajuda da, da comunidade internacional como já fez muitas vezes no passado né? muitas vezes. Esperamos que dessa vez não, não houvesse isso. E isso enfim, teria que ser, ser visto no momento em que houvesse a, a, a logística montada. Mas a gente espera que não... Que, enfim, que houvesse um mínimo de, de sensibilidade para não colocar é, as forças que ainda porventura sejam leais a eles para barrar a ajuda humanitária. Obrigado. Boa tarde, ministro. Eduardo Davis, da Agência F. É, sobre ajuda humanitária, é, tem um ponto, tem, que in, tem informações? Em diversos veículos da América Latina, portavoces, de políticos, que falam de que a ajuda poderia ser concentrada em Cúcuta e, desde ali, ingressar tudo junto. Então, primeiro, isso existe. É, segundo, também sobre esse ponto, o Juan Guaidó, quando jurou o dia 23, anunciou aos venezolanos que estava já tudo eh, conversado como para que a ajuda chegue nos primeiros dias de fevereiro. Já estamos nos primeiros dias de fevereiro. Então, qual é a proximidade desse prazo? Como, como funcionaria isso, já estando tão, tão, tão, tão perto do, do que Guaidó prometeu aos venezolanos? Obrigado. É, não, de fato, isso é outro elemento, outra dimensão que precisa ser tratada em relação ao ajuda humanitária, que é a coordenação também com a Colômbia, que talvez tenha até uma logística mais é, é, mais fácil para o fornecimento da, da ajuda, por causa das conexões mais densas que evidentemente tem com a com a Venezuela. É, já estamos falando muito com a Colômbia, assim como os outros países do Grupo de Lima, mas a Colômbia, como o outro grande vizinho da Venezuela, é um país com quem nós nos coordenamos muito. E, nesse processo, estamos prontos a aumentar essa coordenação. É claro que, os casos em que for mais fácil ajuda a ajuda chegar pela Colômbia ou pelo Brasil, enfim o importante é que chegue né e estaríamos prontos a procurar a via mais fácil. Enfim... E, não de fato quer dizer há uma expectativa né, diante que já essa essa ajuda já estivesse chegando a desafios aparentemente maiores do que se, se imaginava do ponto de vista logístico isso aliás é algo que está na pauta do, da reunião do grupo de Lima também no dia na segunda-feira e vamos levar isso com uma com uma atenção muito grande justamente porque o Brasil é certamente junto com a Colômbia um dos dois países pelos quais a ajuda certamente mais facilmente poderia transitar. Mas uh, isso está, evidentemente, na nossa, na nossa pauta. Sim. Boa tarde, ministro. Uh, duas perguntinhas. A primeira é se o Brasil vai uh, congelar bens de autoridades venezuelanas no Brasil, se a gente tem algum levantamento sobre o volume desses bens. Uh, e a segunda o que, que o governo sabe sobre... Uh, eventuais dissidências reais na cúpula das Forças Armadas. Que inteligência o Brasil dispõe hoje em dia? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sammy. Em relação ao congelamento de bens, eu acho que é outro tema para discussão nessa, nesse processo interministerial que está sendo proposto. Isso né, dependeria de uma, de uma decisão política, por outro lado, de é, toda uma, uma análise de como fazer esse, esse congelamento junto às autoridades financeiras. É, do, do nosso ponto de vista, é, diferentes elementos de, de pressão sobre o, o regime podem ser pensados. teríamos que fazer isso de uma maneira que fosse evidentemente dentro da legislação brasileira e dentro da, da das normas internacionais E isso requer portanto uma uma coordenação que, que no caso vai além do, do Itamaraty. É, mas é, de um ponto de vista de, de pressão externa sobre sobre o regime né, o congelamento de bens em muitos casos é é um instrumento é um instrumento útil teremos que ver se seria possível implementá-lo vamos Vamos tentar cuidar disso nessa coordenação. A questão que você perguntou depois é da inteligência. Sim, sim, sim. É, pois é. Bom, é, enfim, é, eu, pessoalmente a inteligência que a gente acompanha, acompanhamos muito através da que nos dizem as próprias contatos que nós temos, né, as forças democráticas da Venezuela e agora ligadas a, a, ao presidente encarregado Guaidó, não temos nenhuma inteligência acho que, específica sobre movimentações e tal. Acho que vocês assim, têm inteligência mais rapidamente do que, do que nós, muitas vezes, é, com, com as fontes que tem é, e que são muito úteis para a gente saber certos certos movimentos. Portanto, quer dizer, nós temos a expectativa de que... É, expectativa, esperança, é, ambas, de que é, haja realmente né, elementos que por algum motivo, ainda eram fiéis a, ao regime maduro que possam transferir sua lealdade para o regime legítimo. Eh, esperamos que isso esteja acontecendo, que isso que isso se avolume. Eh, e, mas o que nós queremos, sobretudo, é que a, né, a, a sensação, a pressão, a, a determinação da comunidade internacional de que o caminho só pode ser um agora, o vetor não pode mudar de volta para a ditadura, que o vetor tem que continuar apontando para a democracia, de que essa determinação seja decisiva para aqueles que estão em dúvida se posicionem do lado certo. Ministro. Sim, Boa tarde, Ricardo da Coleta da pois Folha de São Paulo. Não. Ministro, o Juan Guaidó, logo que chegou ao poder, logo que se declarou presidente interino, ele indicou algumas representantes diplomáticos para alguns postos chave internacionais, para a OEA, para Washington, o deputado Carlos Vecchio, para alguns países latino-americanos. Eu queria saber se já existe algum contato sobre a possibilidade da indicação de um embaixador do governo de transição. É, aqui no Brasil é, e quando que isso seria anunciado, se já existe algum algum contato com as autoridades é, brasileiras e, na eventualidade, quem seria a pessoa é, que o presidente Guaidó é, indicou aqui para o Brasil. Obrigado. É, até o momento, que a gente tem conhecimento, não indicaram nenhum nome é, para esse tipo de função é, no Brasil. Eu imagino que que o faço em breve, estão indicando para vários dos países que reconhecem o Guaidó como presidente encarregado. E, enfim, acho que é, talvez seja, haja uma disputa <risos> talvez é, entre diferentes pessoas por esse papel no, no Brasil. Talvez seja uma, uma coisa positiva, que o Brasil é reconhecido é, por todas as lideranças democráticas venezuelanas, como eu dizia, como um, um país-chave nesse, nesse processo. Então, acho que é um... É um, é um bom sinal, mas, de toda forma, enfim, é, é fundamental que a, o presidente Guaidó esteja tomando esse, essa atitude. Isso facilita, evidentemente, muito a interlocução com com os países que, que o reconhecem, na OEA também, nos, né, nos organismos internacionais, sobretudo na OEA. De maneira que é um, é um processo que é, ajuda a consolidar essa, essa transição democrática e, e nos parece muito produtivo. Esperamos que é, possam, em breve designar um representante para o Brasil. Boa tarde, ministro Glauco, de Queiroz TV Brasil. O senhor falou aí sobre a criação desse grupo interministerial. O senhor disse que é uma proposta do Itamaraty. O que existe de concreto? Assim, já existe um, um, um projeto mesmo? É, existe o prazo? Já existe algo de concreto para para esse grupo começar a trabalhar? Obrigado. Não, ainda não existe prazo. É uma proposta que, na verdade, nós apresentamos hoje à Casa Civil, que teria, evidentemente, a vocação de coordenar esse grupo, que envolveria várias áreas do governo. Aliás, a Casa Civil já tinha, no governo anterior, um núcleo que coordenava a parte humanitária, de sobretudo de acolhimento dos refugiados e imigrantes venezuelanos. Mas, então, propusemos hoje que houvesse esse grupo que cobrisse então, outros aspectos, como esses que nós falamos aqui, de logística, de ajuda humanitária, financeiro, etc. Mas ainda não, não está estabelecido, enfim, esperamos que possa ser, enfim, acho que é uma ideia que um pouco se faz, se faz necessária em função dessa capilaridade, digamos, da, da, da situação, cada vez né, surgem novos aspectos que precisam ser objeto de coordenação. Eliane Oliveira, Jornal Globo. O senhor falou mais cedo, no início da sua conversa, admitiu contato com grupos, de contato, mas demonstrou receio de que esses grupos, no fim das contas, repetissem o passado e perdurassem o regime de Maduro. Existe alguma condição para o Brasil conversar com esses grupos que se definem mais neutros para uma saída? Lembrando que o senhor falou que a saída do Maduro é a porta da rua e tudo. Obrigado. É, eu acho que, se uh, forem esforços diplomáticos sinceros e que reconheçam uh, o caráter absolutamente inaceitável de cada dia que se passa uh, com algum elemento ainda do regime maduro no poder, se forem esforços sinceros e, e, e bem-intencionados, a gente enfim, é, estará pronto a apoiar de alguma maneira, se eles somarem esforços com aqueles esforços que já estão sendo feitos, sobretudo pelo Grupo de Lima. Né? O que nós não queremos é que eles... É, desviem a atenção do, do foco central é, o que eles criam qualquer espaço de é, né, para que o regime possa respirar e quem sabe eu consigo mais um mês mais dois meses mais três meses que evidentemente é, é muitas vezes a tendência né? é, então é, dentro desse entendimento teríamos que ver se, se esses esforços seriam é, bem intencionados espero que sim e ao mesmo tempo se a sua formatação é, daria algum tipo de espaço desse para o regime continuar, eh, continuar ganhando tempo, que aí para nós não seria aceitável. Obrigada, ministro. Lorena, do Estado de São Paulo. Ministro, é, se o senhor pudesse detalhar o que, que está na mesa, o que, que pode ser adotado em relação à dívida da Venezuela, se seria um perdão dessa dívida, que é quase um bilhão, ou se seria uma renegociação com mais prazo, o que, que o senhor é, vislumbra que pode ser feito? E de auxílio financeiro, é, o Brasil poderia oferecer algum tipo de linha, é, via algum banco público, o que, que poderia ser feito como auxílio financeiro? E, e também se o Brasil pretende adotar algum tipo de sanção é, mais firme, contra a Venezuela, e eu também queria fazer mais uma pergunta para o senhor, em relação à China, essa posição do Brasil agora, é, em relação à Venezuela, opõe o Brasil à China em, em outras questões. O senhor acha que isso pode, de alguma forma, é, impactar as relações comerciais com a China? E nessa semana, representantes de países árabes vieram aqui no Brasil e disseram que e, os consumidores podem boicotar o, o, os produtos brasileiros se a Embaixada de Israel for transferida para Jerusalém. Queria saber se tem uma posição em relação a essa questão da transferência da Embaixada. Bom, então vamos lá. A questão do equacionamento da dívida, nós ainda precisamos discutir, isso é basicamente uma questão das autoridades financeiras, do Banco Central. Gostaríamos, claro, de discutir isso no contexto de coordenação, porque tem, evidentemente, implicações uh, políticas, e mas, no momento não, pelo menos que eu tenho conhecimento, nós não estamos com propostas concretas na mesa para o equacionamento dessa uh, dessa dívida. Outro dia falei muito rapidamente com o presidente do Banco Central, uh, que, aliás, ele me chamou a atenção para, para esse tema, sobre a, a existência do, uh, do tema e da dívida, uh, e enfim, mas ainda sem uma, uma perspectiva de, do que seria a nossa atitude concreta, isso precisa ser ser discutido. Eh, sanções, como eu dizia, enfim eh, em muitos casos, sanções eh, específicas podem eh, podem ajudar a acelerar, a acelerar eh, mudanças políticas. No caso específico, teremos que ver, claro, teremos que ver qualquer sanção, se seria compatível, antes de mais nada, com a legislação brasileira e se seria, nesse caso, ainda assim, se seria útil realmente para eh, acelerar a, a transição. Então, é eh, é algo que não, não dá para ver em abstrato temos que ver exatamente se se haveria uma uma ideia concreta mas acho que o principal é a, a pressão diplomática continuada sobre em favor da, da transição democrática independentemente dos instrumentos específicos porque o que eu acho que acho que o que mudou a situação o que foi a, a mudança de vetor a mudança de panorama não foram tanto eh, sanções individuais, mas, sobretudo, uma atitude política, da qual o Brasil fez parte muito diretamente, de eh, não reconhecimento da legitimidade por mais nenhum dia da, do regime. Né? Eh, bem. Eh, é, em relação à China, enfim, nós temos uma posição de defender a democracia na, na Venezuela, é, enfim, essa é a, é a nossa posição. Enfim, se, se determinado país, seja a China, seja outro país, tem tem outra posição, eu espero que isso não é, é, seja, enfim, não, não acho que há nenhum motivo para que isso seja visto como algo contra esse determinado país. Enfim, é, é uma visão diferente que, como eu disse antes, espero que possa mudar é, na medida em que a no caso a China, assim como também a Rússia e outros países, percebam qual é realmente a, a, a realidade que está em que está em jogo e qual é o sofrimento humano que está, eh, que está envolvido. Eh, aí já, sim, já a questão de, de Israel, enfim, embaixada e, e visita de representantes de países árabes, isso, enfim, ultrapola um pouco de Venezuela, mas eh, é, é importante dizer, enfim, já já tem mencionado nesses últimos dias que nós eh, continuamos estudando a questão da da transferência, da possível transferência da, da embaixada em Israel para Jerusalém, examinando todos os aspectos, ideias. Hoje eu acho que eu falei com alguém, enfim, acho que não saiu exatamente o que eu falei, enfim, né? nós estamos abertos a ideias sobre isso, não necessariamente que já tenhamos uma determinada ideia de, de como ou se fazer. Enfim, mas qualquer que seja a decisão, nós temos a determinação muito clara de que não seja vista, porque não é, é uma atitude que seja contra países vizinhos de Israel, ou contra os países árabes, ou contra países de maioria islâmica, ou, ou, ou qualquer coisa desse tipo. Seria uma decisão que seria parte de um processo é, de... É, Aumento, elevação do patamar da relação com Israel, que isso sim é uma determinação, independentemente da mudança ou não da embaixada, né, de aumento do patamar da relação com Israel. Mas que não significa, não tem por que significar um, um jogo de, de soma zero e uma exclusão e uma piora de relacionamento com, com outros países, de forma nenhuma. Né. Então, é, esperamos que isso seja visto, qualquer atitude nossa em relação a Israel, seja vista, não seja vista como uma atitude negativa em relação aos países árabes ou a qualquer outro país. Boa tarde, ministro, todos. Vinícius Filial, da TV Globo. Ministro, quanto à posição-chave do Brasil na América do Sul e ainda mais vizinho da Venezuela, o Brasil, o senhor está falando muito no campo diplomático, ele estabeleceu um prazo para talvez tomar a frente disso? Vai sempre esperar o Grupo de Lima ou as declarações americanas? Ou existe uma intenção de o Brasil tomar a frente em alguma sanção, caso essa situação continue assim, já que depois do Grupo de Lima, depois das declarações norte-americanas, o Maduro demonstra resistência. E um episódio, esse episódio do avião russo, com uma curiosidade aqui, o governo brasileiro se interessou em saber o que de fato foi aquilo ali? Existe alguma preocupação de alguma movimentação interna na Venezuela que seja de interesse do Brasil ou do Grupo de Lima a respeito disso? Obrigado. Desculpa. É bom é, acho que não dá para fazer assim uma é, ter uma, uma posição de antemão sobre é, qual é, seria a reação a determinado é, a determinado fato a determinada situação se seria se nós faríamos individualmente ou através do grupo de lima ou em coordenação com seja com os estados unidos ou com outro país é, é preciso ver um pouco o fato concreto né nós estamos atuando né nessas várias vertentes quer dizer, o brasil é um país que evidentemente tem um... Um peso específico próprio. Em certos casos, talvez seja, talvez avaliamos seja o caso do Brasil se posicionar individualmente, independentemente de outros países. Em outros é mais fácil em coordenação com um determinado grupo. Em outros, no grupo de Lima, o grupo de Lima tem se mostrado novamente muito útil, é um ambiente muito, é, muito importante que tem, é, sobretudo né, nessas, nessas últimas semanas, é revivido como uma, como talvez a instância central de pressão pela democracia na Venezuela. Então, é, nossa, normalmente, nesse, nesse caso, a gente tem sempre procurado se coordenar primeiro com, com os países do grupo de Lima, às vezes tem algum matiz entre uma posição e ou outra, a gente às vezes prefere ter uma, uma declaração individual, como já tem sido o caso, às vezes é algo que requer às vezes, uma, uma reação imediata, não dá tempo de coordenar uma reação, uma reação entre todos os países do grupo de Lima, por exemplo, é, no, no, na questão do reconhecimento do presidente João Guaidó, por exemplo, o Brasil emitiu uma nota individual, depois foi, foi parte de uma nota do Grupo de Lima. Né? Enfim, essa, essa coexistência é uma coisa é, normal e acho que é, não dá muito como eu dizia, para antecipar se a gente iria é, dependendo do caso não utilizaria um canal ou, ou outro. Mas entendemos que eles todos convergem para o mesmo, é, para o mesmo objetivo. Né? É, aí você me perguntava da... É, não, é. Ah, sim, sim, sim. Não, prazo não. Acho que, enfim, gostaria que, né? Quanto mais rápido se se restabeleça realmente uh, o regime democrático na Venezuela, melhor. Mas uh, é difícil de, de prever. Estamos uh, uh, procurando trabalhar incansavelmente por por isso e trabalharemos por quanto tempo for necessário. Uh, uh, uh, vocês se refere àquela presença que foi em dezembro, né? Ou em novembro de 2018? Uh, uh. ah, Abuso, né? Ah, aquele que decolou vazio? E, e nesse contexto, ah. o ele... Pois é. Se, se é. ficou especulando em cima dele, seria a finalidade daquele povo, que permite. Sim. Preocupou, enfim. O brasileiro quis saber quem poderia ter sido. É. Não, nós não, enfim, não, não perguntamos diretamente não. o que, que seria, não, não achamos que fosse, que fosse o caso, né? Aquele que você especulou que seria até o avião que levaria o. Maduro, é, né ele, pois é? Não é necessariamente é. ele, mas enfim... Ou ouro ou... Pois é, é. Então, mas é o ouro, que que voltou. Enfim. Exato, é. Não, nós não, não perguntamos diretamente, enfim, ficamos... Enfim, se se sentíssemos necessidade assim de, de, de perguntar, teríamos feito, mas uh, ficamos também um pouco na, na expectativa do que, do que seria e não achamos que fosse necessário ou produtivo fazer algum tipo de, de interpelação nesse sentido. Marta Moreira, da Agência Lusa de Portugal. Com uma nova presidência agora na Venezuela, o governo brasileiro pondera reintegrar os migrantes venezuelanos novamente na Venezuela? No momento, enfim, não estamos ainda pensando nisso, enfim, os é, migrantes venezuelanos continuam sendo acolhidos da melhor maneira que o Brasil pode acolhê-los, como já vinha sendo feito pelo, pelo governo anterior. É, e nós esperamos que, claro, com a normalização da, da situação na Venezuela, com a recuperação da, da economia venezuelana, que foi realmente destruída, como eu dizia, deliberadamente pelo pelo regime ditatorial, que com essa evolução, enfim, alguns venezuelanos que saíram desejam retornar, não porque nós não queremos que eles permaneçam no Brasil, mas talvez porque fosse a a situação natural. Mas não, não estamos pensando nisso. Enfim, é claro que a, a, a imigração venezuelana para o Brasil causa uma pressão muito grande sobre os serviços públicos e, e toda essa realidade que vem sendo acompanhada. E, um, um, no médio longo prazo, nos parece bastante provável que a, a volta da democracia, de uma economia estável, e, e funcional a Venezuela é, resolver se essa essa pressão migratória e, e diminuísse essa pressão é, migratória. Mas, enfim, como eu digo, não temos problema nenhum em, em, nesse acolhimento dos é, é, dos venezuelanos. É, é interessante mencionar, eu, eu, eu mencionei, é, conversei, acho que, dois dias atrás com, com o chanceler de Portugal, é, que enfim, mencionou o grande interesse de, de Portugal pela pela questão da, da crise na Venezuela, em função do grande número de, de portugueses e descendentes de portugueses na, na, na Venezuela. E, enfim, conversamos um pouco sobre, transmitiu um pouco a visão, a visão brasileira. Então, é, da Agência Luz, eu queria mencionar especificamente que Portugal é um país, entre os países europeus, é um dos países que nós realmente achamos que possa, por causa dessa preocupação específica que tem, dar uma, uma contribuição também construtiva é, a ao processo de de acelerar, se tudo der certo, a redemocratização venezuelana. Obrigado. Oi, ministro. Basília Rodrigues, Rádio CBN. Um aspecto da sua fala que me chamou a atenção, quando o senhor tratou dos elementos de pressão contra o regime de Maduro e uma forma de devolver a democracia à Venezuela. O que o senhor entende por elementos de pressão, além dessa hipótese cogitada de congelamento né, de bens de venezuelanos aqui no Brasil? O que mais pode ser entendido pelo Brasil como elementos de pressão e que o país deve aplicar? É interessante, quer dizer, eu acho que, claro, quando você fala de pressão, você pode falar de pressão específica, através de algum tipo de sanção, uh, através de, uh, né, questão de congelamento de, de fundos, que não necessariamente que o Brasil vá fazê-lo, mas são, né, são instrumentos que podem ser, uh, ser adotados. Né? Uh, ou de uh, enfim, transferência, por exemplo, de titularidade de contas uh, do Banco Central venezuelano, da, do, da, entre as autoridades do regime atual, para as autoridades do regime... Do novo regime, do regime democrático. Enfim, é, mas eu acho que o mais importante é, no sentido mais uh, abstrato, digamos, mais diplomático da pressão, porque isso aqui é eu acho que tem sido determinante, como eu dizia, que é fundamentalmente é, não reconhecer nenhum elemento de legitimidade no regime maduro. Né? É, isso é, é daí que decorrem, é, dessa conceitualização que decorrem os elementos específicos que vão. É, destruindo a autoridade legítima que esse regime ainda possa ainda possa ter. Né? A comunidade internacional, cada vez mais membro da comunidade internacional, dizendo, olha, isso aqui não é mais um presidente, isso aqui não é mais um governo, isso aqui não tem mais o direito de continuar oprimindo o seu povo por qualquer instrumento que seja. Né? É... E isso é que precisa ser permanentemente reafirmado. Qualquer atitude que seja feita tem que sempre lembrar que, é, que parte daí, parte dessa questão. Olha, existe hoje um governo legítimo, existe uma é, entidade ilegítima que, como eu dizia, está tá, vinculada a crime organizado, está vinculada a uma série de coisas. Né? É, então, dizer isso, repetir isso, né, é, para que porque isso é a verdade, isso é a realidade dos fatos. Né? Isso é que é, acho que é o que causa mais é, pressão para que em primeiro lugar, que os venezuelanos se mobilizem, acreditando que, saindo das ruas, que, apoiando a transição, eles podem fazer uma diferença. E para que, como digo, aquelas, aquelas recalcitrantes que ainda pensam se mantém algum tipo de lealdade à ditadura ou se é, transferem sua lealdade para o... Para o governo interino, democrático, para que eles pensem, olha, não tenho saída, realmente a comunidade internacional está me dizendo que é assim, não tem perspectiva nenhuma em manter a, a lealdade ao, ao sistema anterior. Então, acho que essa pressão da, da legitimidade é, é a mais determinante e depois as pressões específicas, através de ações específicas, é que dela decorre. Boa tarde, ministro. Sou Marcelo Resch, do Inforrel. É, três perguntas. Com relação à crise na Venezuela, o governo venezuelano sempre falou da importância disso ser tratado dentro dos mecanismos regionais de concertação política. A, o Grupo de Lima, o Brasil, enfim, tem conversado de alguma forma no sentido de tratar disso no âmbito da CELAC ou da UNASUL, que parecem completamente abandonados. A segunda questão... O México e o Uruguai, o México, no caso, era parte do Grupo de Lima, é, estão se colocando como possíveis mediadores. O subsecretário de Relações Exteriores do Uruguai, inclusive, está na Europa, conversando para se fazer uma reunião internacional em Montevideo, para tratar também de uma, uma alternativa, uma solução negociada para a crise na Venezuela, se o Brasil também tem é, informação a respeito. E uma última questão... É, da mesma forma que se fala em apertar a situação para o regime do Maduro, se fala também em oferecer alguma coisa para que o presidente encarregado possa é, iniciar um governo de transição. Neste caso, o retorno da Venezuela ao Mercosul, ela está suspensa desde 2012, seria também uma alternativa? Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. É, de fato, em termos de, de grupos, é, agrupamento organismos, nos parece que hoje o fundamental é trabalhar através do Grupo de Lima, que é um grupo específico para o tema venezuelano, né? é, e também através da OEA, evidentemente, que tem feito um esforço muito grande, é, e há que se reconhecer, em grande parte, graças ao esforço do, do secretário-geral, Luiz Almagro, de é, manter esse tema em discussão e de é, colocar também a questão da... Muito cedo foi colocado por eles a, a, a ilegitimidade da, é, do, do regime maduro, etc. Então, a OEA também é um foro, é um foro fundamental para se trabalhar. É, agora, sei lá que o sul enfim, o Nassu é, né, padece de problemas que a gente conhece, não tem sido uma uh, operativa, existe uma proposta chilena de é, uma espécie de refundação da ONassu, que nós estamos é, examinando com muito muito cuidado dentro de uma perspectiva positiva como já assinalado pelo próprio presidente bolsonaro o presidente Pinheira. e sei lá que talvez um pouco tem que ver talvez procurar uma, uma vocação mas no momento não não parece nenhuma dessas duas parecem ser entidades que das quais pudesse surgir algo diferente algo novo algo produtivo acho que a tendência é que ou não surgisse nada ou surgisse algo muito vago muito no sentido de daquele que eu falei um pouco antes de um diálogo muito vago que no passado já não já não levou a nada né é, enfim a, a situação de, de México Uruguai por exemplo não enfim, se, se for como eu dizia com uma perspectiva de realmente ajudar na na aceleração de uma transição democrática tudo seria seria útil é, nós não Somos né, contra é, o conceito de que haja é, algum tipo de esforço por parte desse país, de forma nenhuma. Né? É, agora, o conceito de mediação é um pouco complicado. Eu acho que a própria declaração da é, é, Federica Mogherini, da União Europeia, é, diz que o esforço que eles estão querendo é, proporcionar não é um esforço de mediação. Né? Ela diz que não é mediação, que é uma ideia de de criar uma dinâmica política, se não me engano, é a expressão que é utilizada pela pela União Europeia. Então, acho que isso é importante. A mediação, você pressupõe um pouco que haja dois atores legítimos entre os quais é feita a mediação para chegar e no meio. né? Mediação vem de meio. Né? E, no caso, acho que ninguém quer legitimamente que haja essa... Que o conceito seja esse, de duas partes de alguma maneira iguais e um esforço para chegar no meio entre essas duas partes. Né? Existe um regime que a gente já descreveu aqui, não quero voltar aos, né, à realidade do, do regime, e existe um, um, um grupo constitucionalmente estabelecido, né, com um presidente interino, com enorme coragem, aliás, que estão se expondo a, né, a risco, inclusive, né, muito, muito grande, e... É, e para devolver a democracia ao seu país. Quer dizer, então não há, acho que, é, como colocar ambos no mesmo no mesmo nível. E também a ideia não é de chegar no meio entre eles, a ideia é chegar na democracia, né? Então o mais distante possível do, é, da, da perspectiva de, de um desses atores. Portanto é, o, o, o, o problema não são os países a participarem ou, ou o problema são o problema é a, a ideia de que seria uma mediação e, e com isso é que realmente acho que todos aqueles que querem a democracia na Venezuela não estão eh, não estão de acordo mas se o esforço for de criar contribuir para uma dinâmica política como como dizem o, os europeus eh, enfim, aí acho que pode pode ser algo que que acrescente ah sim ah sim pois é olha isso é outra coisa que eu acho que né se Deus quiser, próximamente com a Venezuela, com a democracia restabelecida, é o que poderia ser, poderia ser pensado, né? É, teríamos que, que ver, é uma coisa no, no médio prazo. É uma, uma ideia interessante que, que poderia ser, ser, ser pensada, né? Quando a Venezuela voltar a poder cumprir com a, os requisitos democráticos do, do Mercosul, é algo que pode voltar a ser pensado. Espero que chegue, cheguemos um dia em que isso possa ser uma uma uma possibilidade concreta.